Olá, tudo bem? Nesse vídeo rápido eu tenho um importante recado para você que deseja aumentar sua potência rapidamente e seu um membro de forma 100% natural. Já ouviu falar no Potent? Não ficarei surpresa se me disser que não, mas fica tranquilo. Vou mostrar para você o mais novo queridinho do mercado adulto. Sim, isso mesmo. Mas antes iremos ouvir e ver alguns depoimentos reais do que falam sobre ele. Então temos aqui alguns depoimentos reais de usuários ingerindo o produto. Né? E a gente pode ver aqui já o primeiro, né? do Luiz Henrique. Ele diz, me redescobri com potente extra forte. Antes meu membro tinha cerca de 12,5 cm e eu tinha medo de chegar nas garotas e tentar algo mais. Em, em, em apenas um mês, é, meu membro cresceu para cerca de 17,15 cm ao todo. E agora posso chegar em qualquer garota com confiança. Entre outros depoimentos a mais, você pode verificar inclusive no site oficial. Veja inúmeras vantagens que este pode dar a você. Dentre tantas vantagens e benefícios do Potent, irei citar os principais maior disposição você ficará aí viril a mil você terá aí o máximo a, a, o máximo auge do êxtase e também o aumento natural do membro podendo chegar até 7 centímetros usando ingerindo o produto a cerca de Quatro meses. Quem já experimentou, impressionou-se. Médicos também recomendam, porém sua fórmula apenas contém ingredientes naturais que não fazem aí na sua saúde nenhum mal, muito pelo contrário. O mesmo tem o seu selo registrado com a Anvisa e por isso também é recomendado pelo Ministério da Saúde. Compre hoje seu potente Fórmula Forte na super oferta.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 Por lá você encontrará diversas ofertas, inclusive estas que está aparecendo para você. E já quero deixar um alerta nesse vídeo, para você não comprar o Potenti em alguns sites aí, e vou citar alguns, Mercado Livre, OLX e classificados online, pois muitos produtos estão se passando pelo Potenti original sendo comercializado dentro desses sites. Cuidado, pois você pode estar caindo em mais um golpe. O potent é apenas distribuído no site oficial do produto para máxima segurança e para te entregar todos os benefícios e muito mais que foi citado até aqui. Na primeira oferta, você adquirindo aí um pote, é mais para quem quer testar, você pode aí parcelar tá, esse pote de experimentação, já conseguindo aí alguns benefícios. Por, é, em até 12 vezes de R$ 19,78. Agora se você quer aí um tratamento, né, por 3 meses ingerindo duas cápsulas ao dia, tanto à noite quanto ao dia, duas ao dia, né? Você pode adquirir esse essa opção do meio, que é o campeão inclusive em vendas aí do, do produto, já nessa oferta você consegue um baita desconto de 50%, tá? E você consegue ainda assim em 12 vezes parcelar também apenas 29,82. A última oferta é a oferta ideal, é o tratamento adequado para que você consiga atingir todos os resultados, vantagens e benefícios que o Potent vai te Dá, tá? Isso você vai sentir aí ao longo do tratamento que você fará, é o mais recomendado pelo formulador do produto para que você atinja esses resultados. São tratamento aí no mínimo por quatro meses e nessa oferta você tem aí um descontaço de 60% e vai levar ao todo 5 potes de tratamento a longo prazo e dentro da métrica para que você obtenha esses resultados, tá ok? Mais informações acerca do produto, no site oficial é possível que você verifique o site oficial do produto original, lembrando, é, a entrega ela ocorre aí de 5 a 10 dias, vai depender da sua localidade, tá? Você pode estar verificando isso no momento do, da sua solicitação. Outra informação bem importante é que o mesmo conta com uma garantia Incondicional, o seu risco é absolutamente zero. Você tem 30 dias para usar o produto, ingerir, testar, e caso você não fique satisfeito aí, o recomendado é por no mínimo quatro meses, né? Você pode solicitar o reembolso de volta do seu dinheiro, do seu investimento, para você sem nenhuma contra-argumentação do potente. É devolvido cada centavo se você fizer a experimentação por um mês e caso você não fique satisfeito, já aí com os primeiros resultados. Mais informações, o link do site oficial do Potent, do produto 100% original, com qual vai te dar todas essas garantias, é apenas no site oficial que você encontra isso, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo.